Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre festa junina. Muitas pessoas me perguntaram nesses dias, porque estamos em junho, é, se festa junina é pecado, se crente pode participar de festa junina. Eu nasci no dia 23 de junho, que é bem no meio das festas juninas, principalmente aqui em Minas Gerais. Então eu fiquei pensando... Por que será que as pessoas têm uma dificuldade em entender os princípios que envolvem a festa junina? Além do se é pecado ou não é pecado, eu posso ou eu não posso. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco disso. A festa junina, ela tem o a primeira festa que inspirou o que nós temos hoje, a, a primeira base de festas juninas que nós temos, são as festas de celebração de colheita e fertilidade dos campos, dos pastos, que aconteceu no norte da Europa e ali um pouquinho da Ásia. Essas eram as primeiras festas realizadas com o intuito de agradecer a, a colheita, os campos, as sementes, o que eles conseguiram pegar daquilo, a fertilidade do campo e até das mulheres. Passado isso de geração em termos de catequização, ou seja, quando a gente fala das pessoas da Europa que pregavam o catolicismo e Jesus e tudo mais, eles pegaram essa festa e adaptaram para o calendário católico, que se tornaram as festas dos santos. Os santos que protegem também a questão de vida. Então tem São João, Santo Antônio, São Pedro e os outros santos que são comemorados em junho, eles só simplesmente pegaram as festas que já existiam para celebração de colheita e consagraram, dedicaram essa festa a alguns santos que estão por aí hoje na vida de quem crê e se dedica aos santos. Pois bem, o que nós temos a ver com essa festa junina, a festa junina brasileira? Quando ela vem pra cá, ela vem com o mesmo intuito, junto dos portugueses. É uma festa tipicamente europeia, portuguesa, espanhola, porque foi ali onde surgiu esse cerne. Então, nós temos as festas juninas que levantam os santos, celebram aos santos. Você tem até as fotos deles, assim, cheio de flores em volta. E aí, geralmente, se reza pra eles ou dizem, no meio da celebração, Viva o São João ou Viva o Santo Antônio. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma festa em homenagem a esses santos. Imagina um aniversário. Você pode ir no aniversário com o meu bolo, com o meu docinho, cantar o parabéns sem nem conhecer o aniversariante, mas você sabe que tudo que você está fazendo tem a ver com quem está fazendo aniversário, porque aquela festa é em homenagem àquela pessoa. Então, as festas juninas, principalmente as que são realizadas com barraquinhas e nas praças, são organizadas pelas igrejas que têm aquele santo como o homenageado, o padroeiro, o, uh, o salvador daquelas pessoas. Então, toda aquela festa junina, assim como aniversário, é em homenagem, em dedicação, em consagração àquele santo. Então, se a igreja de São Mateus faz as barraquinhas de festa junina, toda aquela festa é para o São Mateus. E as outras festas juninas, por exemplo, as de escola, que se tornaram uma parte de calendário festivo? Elas não necessariamente têm esse caráter de homenagear um santo, mas pelo contrário, de pegar alguns elementos da festa, como a culinária, as danças típicas e a decoração, para celebrar ali um momento de união entre os alunos. Então, eles dançam a quadrilha e tudo mais. O que o crente tem a ver com isso? Nós acreditamos que só existe um santo acima de todos os outros, que é Jesus Cristo Porque só ele foi, não um pecador, foi separado E que todos que creem nele são feitos santos por ele Então nós cremos que, assim como João, Pedro, Antônio, eu, você, a, o nosso pastor, o seu líder Por acreditar em Jesus, ele já é feito santo Ele é separado do mundo através da fé Então todos nós somos santos mas nós não merecemos a adoração, nós não merecemos idolatria, nós não merecemos a, a honra que é dada, porque toda honra é dada ao Senhor Jesus. Todo o poder, graça, glória e majestade é para Jesus. Então, nós temos como princípio de fé que todas as vezes que nós consagramos algo é para Jesus Cristo, porque só Ele morreu na cruz, só Ele fez o sacrifício. Então, João, Pedro, Antônio foram excelentes pessoas e tiveram muito de Deus e foram muito importantes para o Evangelho. Porém, não foram os que morreram na cruz por nós. Logo, eles não merecem adoração, porque são pecadores como eu e você. Então, é como se nós decidíssemos entre nós que somente Jesus merece tudo isso. E por que, é que nós decidimos isso entre nós? Porque só Ele morreu por nós. A palavra de Deus fala que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nós só podemos chegar até Deus por Ele e não por mais ninguém. Então, toda a nossa adoração tem que ser dada a Ele. Logo, nessas festas, a gente não vê esse princípio de adoração acontecer, porque todas, toda a homenagem, toda a honra, toda a santidade é dada a outras pessoas, que foram pecadores como eu e você. Então, quando você entende que é, tem uma festa junina dedicada a algum santo, tudo aquilo ali está consagrado e dedicado a esse santo. E parte de você, se você vai orar e quebrar qualquer maldição e participar... Ou se você vai decidir se abster, não participar, porque não condiz com a sua fé. As festas caipiras, as que têm como princípio somente a culinária, por exemplo, eu amo paçoca, comi uma ontem e já tenho espinha hoje. Ou milho, ou você pega a culinária, pega a decoração e talvez até as vestes, xadrez, uma festa mais caipira, ela já não tem o mesmo princípio. Por quê? Porque o caipira já é um estilo de pessoas, é um estilo de gente. É como se fosse uma festa árabe versus uma festa muçulmana. O árabe é um tipo de pessoa, o muçulmana é a religião dela. Então, a festa junina, você tem a festa junina de junho, caipira, que tem, assim, o, os elementos, porém, não é consagrada a nenhum santo, e no qual você pode até adorar a Jesus nela, cantando louvores, orando, abençoando as pessoas. Quanto as festas juninas consagradas a santos, quando você vê que tem adoração a alguém. Nesse caso, qual é o princípio que você deve usar? O princípio de participação ou não, se você quer participar de algo que adora outro Deus ou se você não quer participar de algo que adora outro Deus. Se você não tem opção, <risos> vamos dizer assim, você pode simplesmente orar e dizer, Senhor, eu te consagro tudo isso, quebro qualquer maldição sobre esse alimento ou sobre essa festividade, eu tô aqui como representante do Senhor, mas vou participar. E Deus está debaixo da graça, ele não vai te julgar por isso. É aquele versículo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, você vai decidir o que te convém ou não. Agora, em relação a fazer festas juninas em igrejas evangélicas, você pode fazer a festa caipira e dedicar ao Senhor. Isso não é uma, um abuso né, da, da palavra de Deus diante ao Senhor. O Senhor gosta de festas. A questão é onde está o seu coração e qual a sua intenção Dentro desse, desse propósito, assim como nas festas de Natal, quando se tem a presença do Papai Noel. É o nascimento de Cristo ou é uma venda do Papai Noel? É que, de uma teologia franciscana, mas que fica para outro vídeo. Então é isso, a festa junina ela tem esse princípio, você tem a opção da festa caipira, mas na verdade tudo parte do pressuposto de quem você está adorando, quem é homenageado de hoje. E eu espero que no seu coração seja sempre Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor é te favoreça.